tudo bem? Vamos falar hoje sobre como medir distâncias com qualquer bússola, distâncias de objetos. Esse é o terceiro vídeo sobre o assunto. No primeiro vídeo nós falamos sobre uma técnica de medir distâncias de objetos quando você sabe a altura ou a largura desse objeto. No segundo vídeo falamos sobre como medir distância de objetos sem você saber a largura e a altura desse objeto, nos dois vídeos, tanto no primeiro quanto no segundo, você pode conferir aí em cima ou na descrição deste, deste vídeo nós é, utilizamos uma tabela de, de universal para medição de distância utilizando ângulos né? e essa tabela universal ela é, é você pode utilizá-la tanto para medir distâncias ou para medir alturas de objetos, para você ter uma estimativa, uma medição aproximada, para você ter uma referência. Né? E você faz isso utilizando cálculos de cabeça, você olha lá, você tira a angulação do objeto, você dá uma olhada na referência desse ângulo na tabelinha universal e faz o cálculo de cabeça. Nesse, nesse terceiro vídeo nós vamos falar sobre como medir a distância de objetos mas é, utilizando a, uma folha quadriculada. Aí você vai precisar fazer cálculo, você vai precisar só riscar as informações na folha e a própria folha vai te dar o cálculo, ok? Vamos lá então. primeira coisa que você vai precisar é claro, prancheta, uma bússola Plana divisada, uma bússola de mapa, caneta, lápis e a folha quadriculada. De preferência, papel ao maço. Caso você não tenha uma bússola plana divisada, uma bússola de mapa, e você só tem uma bússola militar divisada, não tem problema. Só que você vai precisar levar também uma régua milimetrada e um transferidor 360. Por quê? Porque na, na, na bússola de mapa é, divisada já tem transferidor embutido e já tem uma régua milimetrada embutida. E na bússola divisada não temos isso. Na bússola militar onde o limbo é solidário à agulha a agulha, né? a agulha ela fica presa na régua graduada no limbo graduado então esse tipo de bússola não tem transferidor embutido, não tem régua milimetrada embutida, ok vamos lá então, você vai abrir a sua bússola, uh, perdão, você vai abrir a sua folha quadriculada e a grande vantagem do, pap do, do, do papel ao maço é que a, a, ele é grande, né? então você pode utilizar tanto para áreas pequenas quanto para áreas um pouco maiores, você tem mais liberdade de desenho você vai precisar fazer duas, plotar duas informações no, no, no teu croqui, no, no teu esboço, no teu mapa, antes de começar o trabalho de campo. Primeira coisa, você vai ter que determinar no mapa é, quais são as direções é, do mapa que representa o terreno, né, representado através da, da, da rosa dos ventos, né? Então, assim como no terreno nós sabemos aonde é, está o norte, o sul, o leste e o oeste, nós temos que ter essas informações na, no seu mapa representando o terreno. Né? Qual que é o norte do terreno, qual que é o leste do terreno, qual que é o sul do terreno, Que nós vamos utilizar essas informações para poder encontrar os ângulos, encontrar os azimutes no terreno e é, transferir isso para o mapa e o mapa ter ter que ser a representação mais fiel possível do terreno então primeira tarefa colocar a rosa dos ventos representar a rosa dos ventos representar os pontos cardeais no teu croquê. segunda tarefa é criar uma escala gráfica assim como você está criando uma representação das direções no no mapa você também tem que criar uma representação das distâncias no mapa através de uma escala né? e essa é a grande vantagem da folha quadriculada, do papel ao maço. Cada quadrícula do papel ao maço ocupa espaço de 1 um quadrado, ou seja, um centímetro, cada quadrícula ela tem um tamanho real de 1 um cm. Então, você pode utilizar as quadrículas para representar o terreno e criar uma escala gráfica que represente o terreno em cima dessas medidas. Então, no nosso exemplo aqui, vamos é, é, estipular que cada centímetro no papel represente 100 metros no terreno a partir dessa a partir do momento que estipulamos essa informação podemos então criar uma escala gráfica representando as distâncias do terreno representando o terreno em cima do papel então nesse caso aqui como Criamos que cada, é, decidimos que cada centímetro é 100 metros então 3 centímetros são 300 metros, 10 centímetros são 1 quilômetro e colocamos isso representado no mapa então nós temos que a partir desse ponto é, é, trabalhar o mais próximo possível dentro dessa representação para os valores finais darem certo tanto na questão do, do, do, da direção dos azimutes né, transferir corretamente essas informações do terreno para o mapa, quanto nas questões das distâncias, transferir essa informação é, do terreno para o mapa. Para no final você saber as distâncias de todos os pontos. Bom, o próximo passo é estabelecer um ponto A no teu mapeamento. Esse ponto A é onde você está, vai representar você no terreno. Ok. Então, você estará representando no mapa, colocando no mapa um ponto A que te represente no terreno, onde você vai começar o seu trabalho de medição, o seu trabalho de, de, de observação para poder transferir essas informações e começar a medir as distâncias entre os pontos. Nesse ponto A, uma vez que você já definiu a escala, já definiu as direções e definiu o, o ponto A, você vai começar, então, a observar o seu terreno. Você vai pegar ah, com a sua bússola divisada, vai extrair as direções correspondente em graus, ou seja, os azimutes dos pontos que você eh, visualizar no terreno, pontos estes que você vai plotar depois no mapa para poder descobrir as distâncias entre você e esses pontos, ok? Então vamos usar aqui no, no exemplo três pontos. Hipoteticamente estou num, num, num, num terreno onde eu consigo avistar três é, pontos de referência: construções, é, marcos naturais, é, rio, cachoeira, morro, pico, não importa. Eu quero é, é, tirar, são esses pontos que me interessa para tirar a distância entre eles e, e montar meu mapa. Então, com o auxílio da bússola, eu vou fa fazer a visada desses, desses pontos, ou seja, colocar esses pontos na mira da minha bússola, e extrair o ângulo correspondente em graus. Extrair o azimuth é, desses pontos em relação a mim. Uma vez que eu extraio esses azimutes, eu tenho que transferir essas informações para o meu croqui. Certo? Então, nesse primeiro exemplo aqui. É desse ponto de referência à esquerda eu identifiquei que na bússola ele está a 390 graus em relação a mim então eu tenho que transferir essa informação para o meu croquis eu tenho que criar uma linha a partir do ponto A que, que me representa para a direção 290 do mapa né, que vai representar a direção 290 do terreno, e fazer uma linha até o infinito. A mesma coisa no segundo ponto, na minha segunda observação, eu olhei, eu olhei no terreno e, e tirei o azimuth de um determinado ponto de referência no terreno, que estava pela bússola 45 graus em relação a mim, então, eu transferi essa informação para o mapa, transferi essa informação para o croqui. Criei uma linha a partir do ponto A, que me representa, para a direção 45. E fiz a mesma coisa no terceiro ponto. Criei uma linha a partir do ponto A para a direção 75 graus. Vamos conferir? Eu vou pegar o transferidor. E com o auxílio do transferidor, eu vou encontrar essas direções e com o auxílio da régua, eu vou traçar a linha. As informações estão precisas, e eu preciso, é, eu preciso uh, ficar atento com isso. Todas as informações que eu tirar em campo, eu tenho que é, colocar de forma mais precisa possível no meu croquis, para que represente com maior fidelidade, com maior confiança, aquilo que eu estou vendo no terreno. Agora, eu vou para a próxima etapa. Eu preciso, agora... Estipular um ponto B. E este ponto B, eu tenho que ir até ele. E ao ir até este ponto B, eu preciso saber qual é a direção que esse ponto B está do ponto A e qual é a, dire... a distância que esse ponto B está do ponto A. Okay? Meu próximo objetivo é ir para o ponto B. Pode ser qualquer direção, pode ser qualquer lugar, o meu ponto B. Desde que eu consiga eu saiba qual é a, a, a distância e a direção deste ponto B em relação ao ponto A. Então eu estipulei aqui que eu vou uh, meu ponto B uh, vai ser na direção norte. Eu vou então caminhar na direção norte. E vou caminhar por mil metros na direção norte, na direção 360 ou na direção zero. E lá, no final, nessa outra ponta, vai ser o meu ponto B. Eu vou me localizar, então, nesse ponto B. O que eu vou fazer nesse ponto B? É. Lembrando que... É, é, vamos conferir se as. As informações que eu tirei no terreno estão corretas? Eu tirei no terreno que eu fui para a direção 360 e tirei no terreno que eu andei mil metros. Como que eu contei esses mil metros? Eu posso ter utilizado a contagem de passos simples, posso ter utilizado a contagem de passos duplos, posso ter utilizado uma fita métrica, posso ter utilizado uma determinação de distância pela perspectiva, né? mas nesse caso aqui eu usei os passos. Agora eu preciso transferir isso para o mapa. Como que eu confiro se as informações que eu tirei no terreno, eu estou transferindo para o mapa de forma correta? Primeiro, em relação à escala. Eu não andei mil metros? Como que eu coloco isso no mapa? Eu não sei que, que cada centímetro são 100 metros? Cada quadrícula são 100 metros? O que, que eu preciso fazer? Eu preciso localizar no meu gráfico, a distância espacial de mil metros representadas no mapa e colocar é, essa informação no mapa de acordo com a escala. Né? No caso aqui mil metros não são 10 quadrículas em relação ao norte? Se cada 100 metros é uma quadrícula, então mil metros está representado no mapa por 10 quadrículas. Se fosse 500 metros seria 5 quadrículas, se fosse 550 metros seria... 5 quadrículas e meia. Mas para isso eu uso a escala gráfica, e através da escala gráfica eu passo a, a, a. eu transfiro a o correspondente da distância para o mapa, obedecendo a escala gráfica do mapa. E a direção, será que está correta? Vamos conferir. Do ponto A para o ponto B, realmente a direção correspondente é de 0 graus ou 360 ou rumo norte. Vamos lá então, para o próximo passo, eu no ponto A, este, conferir meus, meus pontos de referência, Desses pontos de referência eu extraí o azimuth, em seguida eu fui para o ponto B, do ponto B eu, eu extraí a distância e a direção em relação ao ponto A, para poder plotar no mapa. Não é? Agora o que, que eu faço no ponto B? eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no ponto A. Eu vou olhar para os mesmos pontos, os mesmos marcos, as mesmas referências e extrair o azimuth correspondente dessas referências. E vou transferir para o mapa os azimuths correspondentes. Aonde esse, essas linhas correspondentes a esses azimuths se encontrarem, é exatamente aonde estão esses meus pontos de referência que eu quero saber a distância então eu já sei onde eles estão localizados eu sei onde eles estão no terreno e eu consegui já então nesse momento representá los no mapa através da, da triangulação né? vamos conferir os azimuts Ó, os azimuts estão de acordo com o transferidor. Direção 100, direção 130, direção 240. Então, já achei. Já consegui plotar no mapa. A, a, a, já localizei no mapa o correspondente espacial. Né? O correspondente a, a, desses pontos no mapa. Onde que está a cachoeira. Já consegui representar no mapa a ponte. Já consegui representar aqui no meu croquis o morro. Agora eu vou para o próximo passo, qual que é? Localizar as distâncias. Agora, para localizar a distância, o que eu preciso? Eu preciso que ah, eu tenha feito a minha liçãozinha de casa e tenha criado uma escala gráfica ah, no meu croqui, no, no meu esboço, no meu mapa, e que essa escala gráfica esteja correta. Né? Eu não determinei lá atrás que um centímetro que corresponder a 100 metros logo, 1000 metros tem que corresponder a 10 centímetros, certo? vamos bater se essa informação se, está, se, se a escala do gráfica, a escala gráfica do mapa corresponde ao escalímetro corresponde à régua milimetrada né? então aqui nesse exemplo está batendo 10 centímetros 10 centímetros Começa do zero, termina no 10, começa no zero, termina no 100, que corresponde ao 10. Então, a escala gráfica do mapa está dentro da escala, está correspondente. Logo, eu só preciso, então, usar a régua. Eu vou pegar a régua e vou medir a distância entre esses pontos. Então, nesse primeiro ponto, do, morro, do ponto B até o morro, são 1.200 metros. Do ponto B até a cachoeira são 850 metros. Do ponto B até a ponte, são 1150 metros. Automaticamente, eu já acho a distância entre todos os pontos. Do ponto A, já encontrei a distância até a ponte, são 900 metros. Do ponto A, já encontrei a distância até o morro, são 1100 metros. E se eu quiser encontrar a distância a partir desse momento em qualquer um po outro ponto, eu já consigo. Já está estipulado no mapa. Ok? Gostou? Dessa forma você consegue é, estipular distâncias muito aproximadas utilizando a técnica aí da, da bússola com a folha quadriculada. Lembrando que são distâncias aproximadas, são distâncias no mapa. né? E o terreno, a distância vai ser um pouco maior. Se você levar a fita métrica para o terreno você vai observar que a distância vai ser um pouco, real vai ser um pouco maior, porque no terreno você tem um desnível. E aqui a gente está, não, não está considerando o desnível do terreno para computar a distância. Né? Estamos aí considerando um mapa plano, uma folha plana, uma, uma, uma, uma representação bidimensional de um terreno tridimensional. Né? Então, essa vai ser uma distância aproximada. A distância real vai ser um pouco maior que isso. Né? Quanto mais desnível houver o terreno, quanto mais desnível houver entre um ponto e outro, maior será a distância final. Mas você já sai da situação de completa ignorância para um uma situação de um, de, de, é, onde te dá um pouco mais de noção sobre a sua realidade espacial, sobre o seu terreno que você está. Né? até porque se você tivesse métodos melhores para medir essas distâncias você não não utilizaria esta técnica ok espero que tenha gostado não esqueça de passar esse vídeo para os amigos assinar se você não é assinante uh, marcar o sininho para receber as próximas notificações uh, dar um joinha fazer um comentário vamos ajudar o canal Eu vamos ajudar outras pessoas para que outras pessoas encontre este canal e consiga aprender de repente alguma coisa que precisava aprender e assim vamos ajudando nossa comunidade de aventura gostou até o próximo vídeo